Você olha para a tela ou você olha para a câmera? O que mais eu vejo? Eu só pego stories. Gente, vou dar uma dica para você aqui. Mas ela não está olhando no seu olho. Ela está olhando para a tela. Ela está se vendo. Então, mesma coisa. Né? Vou conversar com você assim. Ó. Puxa. É, olha, você é um excelente profissional. Acho muito legal o seu trabalho. Eu não estou olhando no seu olho. Então, não cria conexão, gente. Não olha. O que você pode fazer para ver como é está naquela do visual? Um segundo. Estou gravando um stories ou um vídeo estou falando olhando para a câmera e de vez em quando eu dou uma olhada como quem não quer nada só para monitorar cabelo aqui né então por favor grave olhando vocês vão começar a reparar agora hein? o que tem de vídeo as pessoas olhando para a tela e não olhando para a câmera lá em cima